Bom dia começa com alegria Bom dia começa com amor Sol a brilhar Pássaros a cantar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, tio bom, bom dia, good morning Olha como dá a Olha a volta, estranho. estranha acordo completamente no pé direto e no pé esquerdo <risos> Bom dia. Será que o ar condicionado. Eu tenho Ontem de noite. É, dá pra ver tudo lá embaixo com as luzes ligadas. De madrugada. Olha ali a vaca. Os coelhinhos vão pular na seca. Aí depois que eu chego em 50, a elefante vai e destrói a cerca. Aí quando eles tinham pesadelo, tentou dormir. Você com o jovem todo pulando, assim, eu falo carinho. <risos> Irei fazer uma mágica que Gustavo meu primo me ensinou ontem à noite. É. E olha que tá de manhã, nem sei se me lembro Mas eu me lembro, né? Muito eu eu fiz direitinho, só que é remer. É, foi. É o contrário. Ao contrário. Isso daqui era outro 10. É, já separa os 10 aqui. Deu errado, as mágicas sempre dão errado Não sei se é errado, mas é melhor errar, Essa de errado Essa vez já é errado Essa vez já errado Sério? Eu Sério? Então, na hora dessa, a melhor coisa a fazer é mergulhar Quero saber quem dos dois vai mergulhar primeiro. Vai ele. Isso! Muito bom. E aí, Esté? de E aí, vai ou não vai? Ui! Tá bom mais ou menos, mas tá, tá. Pior foram as cachoeiras. É. Eu, tenho uma maior, eu não nadar. Um outra. A outra é mais. Tá. Tá me afogando. Vamos ver. Me Vamos brincar aqui. Deixa. São três, é. quatro. Vou jogar o tá? dado. Se for o número que você escolheu, aí você tem o direito de escolher. Diminui, big big Vamos lá. Né? Quem vai ganhar a próxima agora? Que número Eu! 4... 3... 3... Eu pego o Neste, sobre o 3... Eu vou... Eu vou para o 5 ali, ó! 5, Sté! 5! Agora vai dar 6 de novo, Tô ligado. Quem foi o dono do peixe? Eu estou uma coisa muito feio Gente, parece um mas eu não lembro uma vez na minha vida que fiz isso de pescar. E aí? O cavalinho está de máscara aqui também. Nós estamos indo para as crianças fazerem o quê? Ordenhar. O que é ordenhar? É. Fazendeiro, você sabia não? Não. Fica aí pro povo aí. Eu acabei dizendo, você me perguntou, eu não sabia o que era, mas eu respondi. Hum. Eu sou fazendeiro. Ah. criado no sítio. Certo. Hum. Qual é o nome do teu sítio? Sítio de Zé. O não. que é um recreador? O é faz o é recreio. Que faz recreio de quem? Dos animais. É, é recreio também da gente, né? De, de ah. gente. Ah, boa tarde. tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo Ai, Que delícia! Eu quero comer mais. Põe me minha boca, põe na, minha boca. Põe na minha boca. Opa, eu também quero. Cheguei nam comer também. O que nam nam procurou? De minha vez agora nam Sai nam nam eu voltei opa Espera, segura. Olha o aí. Ali. Aí aqui, olha que coisa linda, gente. O paraíso ali de piscina. Para... O paraíso sou eu, né? Não, você não é o paraíso. Ali, aquela piscina ali, a maior, essa aqui é térmica. é térmica. É muito bom. É a melhor coisa do mundo. Ali é muito frio. E dá tá mu tá muito frio aqui também, já. gente. Por isso que a gente tá de Kozak. O Kozak. <risos> gente tá ficando é bem. A gente tá sem máscara porque não tem ninguém aqui. É. Absolutamente é quase ninguém. Gente, parece que eu tô perdendo. Ali tem um cavalo. Um cavalo que eu chamei de e vaca. E essa menina aqui chama de <risos> vaca. Gente. Aí, cada segundo eu vou ficar mexendo assim, amor. É, eu vou mostrar aqui. A mãe vou, vou ali no cavalo, ou melhor, é porra.